Opa, de boa, como é que você tá? Esses dias eu comecei a aprender japonês por causa da quarentena, já que eu não tinha nada pra fazer E eu queria assistir um anime para ajudar a entender a língua E eu lembrei de um anime que eu já tinha assistido há muito tempo atrás e eu resolvi assistir ele O anime se chama Golden Boy e fala sobre Oikintaro um estudante de 25 anos que largou a faculdade de direito, mas não antes de concluir todos os trabalhos. E ele saiu com a sua bicicleta pelo mundo e agora ele vive aprendendo em trabalhos temporários. E acredite em mim quando eu digo: vocês assistirem vão muito isso. Tanto no anime quanto no mangá são de categoria et, E é aquela categoria mais 18. Porém, é um muito mais pesado que o anime. Tirando também que depois do sexto capítulo, o mangá perde a sua essência e vira basicamente uma playboy. Mas é por isso que eu recomendo que vocês assistam apenas o anime. Ainda tem o diante principal, que é a safadeza do oi. E acredite quando eu digo que ele é muito tarado. <risos> o anime trata de um assunto muito mais profundo e que realmente deveria ter mais foco. Ele fala de como você aprende muito mais com experiências do que com estudos. De como a vida é feita de experiências e a coisa mais importante na vida é aprender palavra que Quintaro mais fala, Não se engane, eu não estou falando de estudar, sim aprender, viver novas experiências, porque no final. É isso que realmente importa, experiências que você teve pela sua jornada. Nossa, agora eu filosofei. Bom, assistindo esse vídeo ou anime, eu realmente espero que você entenda que não é o quanto você tem ou o quanto você sabe, e o quanto você aprende que vale, e como você divide este conhecimento. Ah, antes do vídeo acabar, se você tá aí sem fazer nada e quer conversar com alguém, entra no Discord do Chapéu de Javali, eu tenho certeza que você vai gostar. Outra coisa... Meu amigo Henrik, ele também criou um server, eu vou deixar o link aí na descrição. Entra lá, se divirta, veja o que você acha. Bom, mas essa foi a minha opinião sobre o anime Golden Boy, e a gente se vê por aí.